horário do almoço Tadá! eu gravei de manhã, acho que eu gravei ai, então hoje eu fiz tanta coisa no trabalho tive reunião, tive conversa e trabalho e tal, tá, tal, tá, tá. e agora é uma hora ainda <risos> Deus. mas nesse exato momento estou assistindo a Matando Mateus a grito então se vocês não conhecem esse canal, vou tentar deixá-lo aqui embaixo, é muito maravilhoso eles estão reagindo Harry Potter depois de 20 anos é isso, vou comer. Hoje à noite a gente vai ir no mercado comprar umas coisas que estão faltando. Todo dia tem que comprar praticamente. E aí eu vou tentar fechar mais uma mala, porque amanhã é dia da mudança! Mudança, mudança! Ui! A gente veio novamente no mercado para comprar umas saladas. E olha que engraçadinho aqui: o Espinafre Vital. É Baby. Achei que eu vou vir. cinco Aí a gente vai comprar limão também e algumas outras coisas. Eu vim quase para fechar o mercado porque. Nossa, manga! Manga 17 reais o quilo. Tô quase para fechar o mercado já. Peraí, deixa eu fazer as coisas. É muito normal acontecer das pessoas estarem bêbadas nos locais uma só. Mas agora tinha umas cinco pessoas diferentes assim. Todas elas estavam meio estranhas, dando risada, meio estranha. Obrigada. Tanta pau. <risos> Todas elas comprando um alquinho assim. Ai, mas é normal aqui. Na verdade tá sendo normal, então. Oh, agora tá ficando escuro, mas é quase 10 horas. É bem louco, né? Enfim, só queria. É, não dá para ver. Só queria registrar isso. Bom dia <risos> Eu vou levar duas malas comigo hoje Tá muito calor E hoje eu vou pegar a chave do apartamento Vamos lá Não vou conseguir gravar tudo, mas vamos lá A gente tá aqui na maquininha Eu vou comprar um ticket de O dia todo E a gente escolhe a opção um Cartão de crédito E aí paga encostando o celular aqui que é bom da Polônia é que os ônibus Realmente são bem no horário Então eu vim mais cedo para pegar O O ticket, né, de 24 horas Peguei 15 watt Que seria mais ou menos uns 20 reais E aí agora eu posso Andar no ônibus por 24 horas Que até compensa Se parar pra pensar Porque geralmente a gente faz 30 minutos De, de quim, é, Por quatro. 30 minutos por 4 zoológicos, então ida e de volta: 30 minutos, ou então metade do preço. Então, eu começo a comprar um ticket de 24 horas. Mas enfim, agora eu vou lá. Vamos ver como vai ser esse processo. Eu tô com as duas malas, todas funcionando bem e ansioso só. Cara! Tá, vou fazer um tour pra vocês com a câmera da frente, então vocês não vão me ver. É... Fiquei fazendo coisa de contrato, essas coisas assim. Então... Ok, então a gente vai começar. Aqui é a porta, tá? Porta. Aí na lateral a gente tem armários com coisas. Eu vou abrir, porque eu gosto de ver pessoas que abrem coisas também. Aqui vai ficar a mala. É isso, eu não sabia que tava aí. Uhum. Aí embaixo tem mais dois. Tá, tem alguma coisa aqui. Espero que não tenha um bicho. Aí desse lado aqui é a sapateira, então você abre assim, e aí, sapatinhos aqui, aqui. Aqui. Coisas pra colocar. Coisas! <risos> você pega um banquinho aqui, não é de sentar aqui, né, eu acho. Será que é de sentar aqui? Possivelmente. Talvez seja pra sentar ali, mas eu acho que não. Não sei. Primeiro quarto. Pera. Ai, tive que mudar a caminhão. Primeiro quarto. Então, luzes. Funcionando. Vocês estão fazendo checklist praticamente comigo. Então, esse aqui vai ser o quarto de casal. Que, no caso, sou eu. Esse, esse, esses móveis são um pouco antigos mas suficientemente bem para as roupas que eu tenho porque eu não tenho muito minhas roupas são todas ali ó naquela coisa então aqui já tem uns cabides e aquele mesmo cheirinho que tá ali atrás deixa eu ver como que eu abro isso Acho que é aqui é não sei abrir <risos> Aí, meu Deus, que eu quebrei já. Então, guarda-roupa. Aí, a cama. A cama é assim meio mole, sabe? Assim meio mole. Aí, uma mesinha, uma cabeceira. Porque aqui no quarto eu vou tentar deixar sem tecnologia, tipo... Ui, sorry. É, precisa de um ajuste essas gavetas, né, gato? A cama, é uma cama do Ikea. E é isso, ó. As coisas aqui. Apaga a luz. Apaga a luz aqui. Então temos luzes aqui. E apaga a outra luz ali. Aí aqui vai ser a sala de TV. Tá? Então aqui vai ser a TV. Então... Vou guardar a roupa. Talvez eu leve para outro quarto. Essas guarda roupa são bem cheias, gente. Ui, meu dedo. Ai, ah, gostei mais desse. Vou levar esse para lá. Um guarda-roupa. Que isso? Aí ah, tem essas coisas da IKEA também, tá vendo? Aqui... Umas gavetinha e aqui é o quarto do bebê, <risos> aqui é o quarto da criança, mas aqui vai ser a sala de TV, que eu ainda não tenho uma TV, vocês vão ver aí aqui outra área, o banheiro de tomar banho. Nossa, eu amei isso. Pra colocar toalha. Isso aqui eu não tenho ideia pra o que seja. Não cai. Vamos deixar ela aqui. Ah, isso é a campainha. Não sei. Testar. O ah, que, que eu tô fazendo? Ah, esse aqui é algum... Eu não sei o que é isso. Alguém sabe o que é isso? Aí aqui, isso aqui é o aquecedor da casa, tá? Um... Armário, vou deixar minhas makes aqui. Ou vou deixar minhas makes aqui, meus skincares aqui. Aí banheiro de tomar banho, pelo menos é um banheiro, né? Chega, é pequenininho, é pequenininho, mas pelo menos não vai ser uma banheira. Espero que eu não caia aqui também. Máquina de lavar. Ah, porta, e aqui na Polônia é normal ter banheiras assim, não na minha outra casa, né? Aí aqui é gigante, olha... Mais armários, um vaso, uma coisa pra tomar lavar o esse menino e um, uma coisa aqui. Ó, tem ventilação embaixo. A sala aqui vai ser o estúdio. Então, não é, um, não é grande, olhando assim de novo, não é grande. Mas eu vou dar um jeito de colocar, deixar aqui nessa lateral a coisa para fazer foto. Já armado, tudo organizado. Vou puxar essa mesa, vou colocar ali. Ou não sei o que eu vou fazer ainda com essa mesa. Talvez eu coloque no quarto, ainda tô pensando. Uh, queria ver se eu conseguia tirar isso da parede. Porque ia ter bastante espaço, mas ainda tô vendo. Ah, a gente também tem. Aqui é uma mesa babadeira, ó. Madeira real. Aqui. Não sei pra que é isso, ou talvez pra uma senhorinha ficar zantada. Aqui. Deixa eu ver se tem vizinhos. Tem vizinhos. Muito bom pra dormir. Vamos pra cozinha? Essa é a minha nova cozinha. Então dá pra fazer um samba aqui. Tuk, tuk, tuk. Aqui tem também? Não tem aqui, não tem coisa na cozinha. Mas tem um treco ali de fechar. Não sei. Cozinha. Tem o micro-ondas. É tudo antigo aqui. A casa em si é uma casa mais... É mais velha, é mais barato talvez por conta disso Então tem geladeira e tal, mas as coisas são meio velhinhas, sabe? Não é a melhor qualidade Mas aqui na Polônia Tem coisa pra acender? Não, aqui na Polônia a gente tem as casas já assim, ó, mobiliadas então, já... Ui, tem um cheirinho mal Tem várias coisas que a gente vai descobrindo com o tempo, né? Um tempo, olha, uma pessoa era fanuk. Fanuk. E é isso. Então, o que, que acontece agora? Eu vou precisar... Deixa eu abrir ali. Gato, eu amei. Eu vou precisar ir ligar a energia. Pela primeira vez eu vou fazer isso. Vou ligar a energia e vou ligar o gás da casa. E... E transferir a internet pra cá. Então tem que fazer isso já hoje. Da internet principalmente, porque é necessário. Então já vou fazer essas coisas agora. E a gente se vê. Tchau! Olha o problema. Cancelei o serviço da minha internet. Eles têm 30 dias pra cancelar. Porém... É... Eu pedi para eles cancelarem e talvez se eu quisesse voltar a utilizar, eles podiam. Eu podia transferir a internet para cá. Só que aí eu liguei para fazer essa transferência e eu preciso falar em polonês. Eu consegui cancelar em inglês, mas eu não consigo reativar em polonês. Ai, que ótimo! Tudo bem, vamos achar um amigo que fale em polonês. Gatinhos, gatinhas e gatinhos. Estamos aqui. Tentando entender, eu vim num local chamado Platz Stadzitska para fazer a habilitação da, do gás lá em casa. Então, não tenho ideia onde seja isso, mas eu só estou meio que seguindo por questões de do mapa. Não sei se vai dar tempo, porque já é quase o horário de fechar, então não sei quanto tempo leva. Não sei basicamente nada. Só tô indo na sorte. Não sei se falam polo... polonês, inglês. Tô indo na sorte. A internet consegui fazer a mudança. Ah, eu pedi pra uma amiga ligar. Ela ligou. Mas ao mesmo tempo eles ligaram novamente pra mim. Então. Ela conseguiu, eu consegui. E aí amanhã? É isso. Tô aqui. Ai, tem um local bonito, ó. Assim. Mas agora eu vou ter que ver onde que eu tenho aqui, porque eu não tenho ideia. Mas tá bom. Ai, olha! Deve ser algum museu assim, do trem. Não sei. Tô com tempo agora pra isso. Então eu vou desligar. Tchau. Gata. As vontades que eu tenho de chorar toda vez que eu faço essas coisas. É a maior. Eu tô. Eu consegui resolver o, o rolê do, do gás. Agora eu vou tentar fazer o rolê da energia. Só que falta uma hora para fechar o escritório e eu não sei se eu consigo chegar lá. Na verdade eu nem resolvi o, pro, o problema do gás. Eu basicamente ela deu uma olhada e falou de tipo, pai, ah, falta um minuto. Pelo que eu entendi E aí Eu falei, ai Tudo bem, amanhã, gente, eu volto aqui Não seja por isso Aí fez um sorriso Mas eu tenho vontade de chorar todas as vezes Que eu tenho pra ir pra esse lugar Pela frustração de eu não aprender Essa porra de tomar Tudo bem Vamos lá Próximo ah, vou lá no outro, ó Ó, tá vendo? Comprei esse protetor solar Que é o que eu geralmente uso E aí eu, Ela me recomendou mais dois Que são Esses dois aqui Esse aqui com cor Da Vainy e esse também Da bem. vamos testar pra ver se a gente Fica alaranjado ou não Agora eu vou na TK Mart Que tá mais ou menos Ali, tipo ali e aí, eu vou ver se tem alguma promo e tal. Mesmo quando eu não devo estar comprando nada, eu vou ver. Tem... Quero ir embora, tô com fome. Tô só o pó. Queria dormir, tô cansado. Ai, o dia não acabou. Agora é quase sete horas da noite. Tá super claro. Tô esperando meus amigos que vão me ajudar com algumas coisas aqui, mas eu não vou levar tudo. E é isso. Hoje não postei vídeo, putz. Será que eu não postei vídeo? Não, não postei, vou ter que subir o vídeo. As primeiras pessoas digam hello. A gente veio fazer uma tour aqui no... no... Uma hora da manhã agora Tô com umas alergias aqui na barba Da dermatite É só eu me estressar com coisa assim Processo Que eu fico com alergia Aí eu passo a pomada, amanhã já melhora um pouco é, Tomei o suco Já é mais tarde agora, é quase uma hora da manhã Eu vou dormir e aí o que eu tava pensando é, amanhã cedo eu vou levar, eu vou novamente lá na casa, vou levar as coisas aqui. Só que eu vou tirar das caixas. Eu sei, fiz as caixas à toa? Fiz. Só que aí eu acho que fica mais fácil pra colocar nas malas. Né? Apesar que lá fica uma bagunça se tem... Jogado. Já tá uma bagunça no quarto, mas enfim, então tá, tá bom, até mais, tchau, até amanhã Bom dia, tudo bem? Mais um dia na vida do adulto <risos> Tô aqui tomando meu suquinho verde, tô aqui Tive que tirar as coisas dessa caixa pra colocar ali E eu acho que eu vou tirar das outras porque aí cabe tudo Tô me sentindo muito trouxa de ter feito várias caixas, sim Mas, né? <risos> o que temos hoje? Hoje eu vou lá finalizar o processo do gás que eu fui ontem E hoje eu também tenho que ir na casa Já resetei a TV aqui Então, quando vocês saem das suas casas, resetem as TVs smarts Então, já resetei a TV pra não ter nada Vou levar o um molden comigo numa mochilinha. Não sei que horas que eu vou almoçar, porque o moço do, do molden vai dar umas três lá. Dá uma... Dá umas três. Então... É isso. Tô tão preguiçoso com preguiça, sabe? Ai. E aí eu acho que eu já vou levar os cabides junto comigo. Porque... Aí eu já consigo dar um... Um jeitinho lá, né? Então tá bom, até mais, tchau. Vou mostrar pra vocês, vou testar hoje. Um, a VIN Fluid Mineral Tint Eu ganhei uma mostrinha que é bem grande, por sinal. Ele é uma cor de uma base com fundo meio oliva, sabe? Porque... Ai, pensei que a minha bolsinha tá aqui. Não gosto de espalhar essas coisas com... eu Gosto de espalhar com isso. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tá vendo que essa cor é parecido um pouco oliva? Eu gostei. Ele é um protetor solar, no caso, né? Hum, vou passar mais um pouquinho. é Porque ontem eu fui comprar protetor solar, né? Acho que eu mostrei isso. Não vou. Ui, foi muito. Só que eu também queria experimentar coisas com. que não me deixasse tipo trump. Sabe? Laranja, assim. Se você. Ah, gostei desse. Só que ele não é mate. Muito, muito, muito, muito. É, ele realmente não é mate. Então eu vou. Dá uma matificada assim com papel e transfere horrores. Bem, eu vou usar assim, eu tirei um pouquinho o excesso. Mas vamos ver, né? O que acontece? Com o dente e vou indo. Tchau. Tará! Finalizado o processo do gás. Então temos energia e gás, a água é inclusa no, no processo todo. Uh, você acredita que eu entrei ali? Tudo bem, o cara não me viu Mas o mesmo cara que alugou pra mim o um apartamento Tipo, o um imobiliário estava tava ali ajudando duas pessoas Ele podia muito bem ter me ajudado tá... Mas tudo bem, resolvi Usei o Google Tradutor para me ajudar nessas traduções Agora, eu tenho duas coisas para fazer Eu tava pensando em ir pra casa Pegar umas malas e já levar Mas eu preciso passar na farmácia para imprimir uma foto Pra Tami então vou tentar fazer isso. T tentar fazer os dois. Ah, que medo! E é isso, gatos. Tchau. Arrasei. Consegui cancelar novamente a internet. Eu consegui cancelar novamente a internet. Consegui fazer novamente um outro serviço na internet. Vou pagar mais caro, com mais velocidade, mas. Gente, que dor de cabeça! Tô tão cansado, e agora A gente vai no governo Amanhã eu vou estar todo cheio de alergia A gente vai no governo resolver Ai, o um ônibus Não A gente vai no governo pra continuar o processo Da carta de motorista Nossa, uma menina quase matou ali Eu tô tão cansado E com sede Vou beber água agora então, eu vou pegar o um ônibus, tchau a gente tá aqui no negócio de tirar a carteira, todo sofrendo. Eu, tô ali lá. eu quero chorar. Eu Oi, eu aqui, finalizando o AP. Algumas coisas que eu vou pedir um Uber agora pra eu ir. Ó, nunca mostrei pra vocês o apartamento, né? Total. Tá brilhoso o Era assim. Ó. E aí, hora de dar tchau. Tchau. Oi, cara de boi. Hoje é segunda-feira, dia... 28? 28 de junho. É, é super tarde já. Hum. Super tarde porque eu tô super perdido nas coisas que eu preciso fazer. E aí hoje vieram instalar a internet. E eu tenho uma boa de uma arrumada por aqui. Ainda tem muita coisa no quarto, nos dois quartos pra organizar, mas acho que hoje eu termino e amanhã eu vou fazer a vistoria. Tipo, eles me deram um inventário pra eu fazer e aí eu vou marcar o que tem, o que não tem, o que tá quebrado. Tipo, a geladeira tá quebrada aqui pra colocar aquela... uma das gavetinhas, tá quebrada, então não tem gaveta. Então, se eles não arrumarem, possivelmente acho que não venha acontecer. Um, eu vou... Consigo eu mesmo fazer Então é isso